Oi, sou a Tati Pirastelli, mais na minha é H, tá? E vamos falar hoje na série Quer Saber. Muita gente erra o meu nome, muita gente erra o meu nome, com fala fácil, que é assim H. Mas na hora de escrever, tá aí. É. É. de prol, por favor, põe H no meu é mais fácil para vocês me acharem nas redes sociais, tá? Ó, T-H-I é mais Pinca Castelo, com os L's. Falar e não, vou repetir. T-A-T-H-I é mais fácil de se me achar. You por favor. Agora eu vou contar um pouco só do meu nome. Meu pai, Fernando, queria que me chamasse de Hortênia, por causa da de... avó dele. A minha mãe não gostou, que é Patrícia, que na época é professora. Ela gostou mais do nome de Amanda. Papo vem, Papo vai. A sorte é o meu. Tatiana. Kumangá H sem H meu pai foi registrar meu nome. Quando tem minha irmã, Thelma é com Mangá e Coco H. Mas a minha mãe é a professora. É muito difícil de se escrever. E ela é como ela chegou. A minha mãe não gostou que ele fez. Meu Deus. Bem, afinal, vou ter no meu nome é mesmo, como H. Que ficou Tatiana P. Castelli e Ideriche. Meu nome é Tati P. Castelli, como H. Eu sou uma personagem numa meu de soja, no Jubei, na Tua Ana Mônica, que é a Tati com a Mas a Tati não tem H no meu nome. Porque é T-A-T-I. Porque é mais fácil escrever. Ai, se eu chamasse de me levidade, melhor ainda. Canilda, é Florilda. É é é Kika, Keka, Teka. Hum. Sofia, Gabi. Não gostaria de me chamasse. Deodata, Odoveca. Márcia, Marcela, Lala, Lulu. Até assim mesmo, né? Mas é melhor ainda. Não tem ou estrela. Estrela, não sei. Ou lua. De lua. Parece no céu. Ah, mais ainda. Ótimo. Não perfeito. Lua. Tá. Porque mais é. De, depois de todo o que eu falei, não me chamar de celeridade. Ou de morrer. Ah, bom dia, Madalinda! Não é perfeito, mas ah, é Tati Castelli é meu nome, ligou muito. -ligo -ligo. Ah, não, não, não é nem é é é com o meu Facebook, como Tati Castelli, mas é com Tati no T-A-T-H-I. Ah, vai conhecer também o meu Instagram, porque é Tati p a t mas Tati é com T-A-T-H-I. É e também no meu canal no youtube, deixe se tem like com Tati Castelli, mas a foto tem uma bolinha com, É como já falei com Tati Pinho Castelli, é T-A-T-H-I, beleza? E, ah, e vocês? Qual nome você daria para vocês? Qual é o seu nome? Tchau!